Pessoal, hoje estou aqui para fazer o um aranha. Vou pegar o um concreto vermelho. Eu vou pegar o um concreto branco. eu vou pegar o um concreto preto. Eu vou fazer a calça dele. Um pouco mais um pouco mais. E assim aí eu faço assim mais uma parte aqui eu faço mais uma parte aqui e eu faço mais duas partes aqui tá eu faço uma, a mãozinha dele a mãozinha agora eu faço a outra mão dele assim e agora eu vou fazer a cabeça dele eu fiz um pouco errado é pra ter feito aqui, aqui, aqui um pouco mais pra cá aqui vai com concreto branco aqui vai com concreto vermelho Aí tá pronto o meu Homem-Aranha. Vou pegar até um homem de Village aqui. Todos esses Villages vão gostar do meu Homem-Aranha. Os Villages gostam do meu Homem-Aranha. Vou sair correndo. Os outros estão tá saindo correndo. Vou pegar uma placa aqui. Vou colocar aqui. O. Mi. A. r E ia ser meu Homem-Aranha de Dante. Vou colocar a teia aqui. Coloquei nada, é uma mais de teia. Uma barreira de teia Assim, para fazer uma outra ah. pessoa, ah. Outra pessoa. Ah. Vou fazer o um outro Eu vou fazer o outro Que é o outro super herói né Que ele é azul, ele capa vermelho e o um, um olho branco e tem uns botões que é o do olho dele o botão de pedra no agora é o outro super-herói Um, um, Você faz também. Aqui vai ser concreto vermelho. Coloquei uma mais. Aqui é concreto azul. Aqui é concreto azul. Eu vou desenhar a mão dele Vem lá, luz. Tem que esperar esse anúncio Nossa, que eu errado Vamos dar essa placa para a cor de pele. Cor de pele, cor de pele, cor de pele. Aqui, cor de pele.